Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês Hoje pra gente fazer esta peça aqui, ó Esta peça aqui, o nosso vestido de capuz com lacinho, olha só É um pedido da nossa amiga Silvana, tá? A gente atendeu, ela mandou uma foto de um site pra gente Que ela queria um igual pra sogra dela, né? E a gente fez o um molde e ficou assim, ó. Ficou assim, com saída aqui pro, pra guia, né? Aqui eu usei moletom e malha. Você pode estar tá usando tecido tricoline também, porque ele tem botão aqui. Como eu fiz de moletom e malha aqui, se eu quisesse fazer sem botão, poderia fazer sem botão tranquilo, porque moletom tem elasticidade, né? Mas eu fiz conforme o molde. Fiz a risca do molde, se você quiser tá mudando alguma coisa também, pode mudar. Mas ficou assim o nosso vestido, nosso vestido de lacinho. Lacinho por causa do capuz, lacinho no capuz, por causa do capuz, olha só. Que lindinho, olha só que maravilha que ficou esse vestido. Vamos lá então, mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho aí para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. Ok? E se você chegou aqui agora, eu te convido a fazer um tour pelo nosso canal. Temos vários vídeos e tenho certeza que você vai achar um que você vai gostar muito. Ok? E compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe muito nossos vídeos. Assim que chegar a 1750 aqui no nosso canal, eu estarei disponibilizando esse molde lá. Para o pessoal do Animania Pet, lá do nosso grupo. É um grupo público, porém, necessita que a gente aceite você lá. Ok? Nós temos regras. Então, leia as regras antes de entrar no grupo. E coloque lá se você aceita ou não aceita as regras. Caso você aceite, você será bem-vindo no nosso grupo. Caso não aceite, não tem o que fazer lá no grupo, né? Se você não aceita. Mas, vai lá. Eu vou estar disponibilizando esse molde aqui, lá no nosso grupo. E... Tamanho 4, tá? Eu vou estar disponibilizando no tamanho 4 lá, esse molde lá no nosso grupo, Animania Pet. Então, compartilha muito pra gente chegar a meta rapidinho, 1.750, ok? Então, tá quase aí, nós estamos com 1.600, 1.700, daqui um pouquinho a gente chega. Então, não perca, e assim que chegar o molde lá no, no grupo, você corre e baixa, porque o molde, ele... Não fica lá para sempre, tá? Lá no nosso grupo público o molde é por tempo limitado, você corre e baixa É uma peça ótima agora, tem boa saída agora no inverno essa aqui, né, gente? Essa peça maravilhosa aqui, quentinha, olha só que gostosa Então, vamos lá fazer a nossa peça então, gente Vem comigo, vamos para lá Mas antes, roda a vinheta aí Música daqui, gente, o nosso vestido capuz com lacinho, né? Ele vai ter um lacinho na frente, por isso o nome, tá? Meus moldes, eu dou todo um nome, sempre. Esse modelo aqui foi uma cliente que mandou pra nós, pra nós desenvolver o um molde, tá? A Silvia, se eu não me engano, é Silvia. Então, ela mandou pra nós desenvolver o um molde pra sogra dela, né? sogra dela fazer pra vender e a gente desenvolveu o um molde. Então, tá aqui, né? Como a gente, ela mandou a foto do modelo, né? Esse modelo que tá aí, ela mandou a foto e a gente desenvolveu, né? Então, tá aqui desenvolvido e agora a gente vai fazer pra ver como é que ficou a peça dela, tá bom? Eu trabalho muito, gente, com fotos que mandam, que os clientes mandam pra mim. E eu, pela foto, eu desenvolvo os moldes, ok? Por isso, às vezes, meus, meus moldes, os meus... Os meus... Modelos ficam parecidos com ah, o molde da fulana, o molde da cicrana Mas toda, toda artista, toda a modelista tem a sua assinatura Se você analisar o meu molde com o molde da fulana Vai ser totalmente diferente Talvez o resultado final da fulana fique melhor que o meu Ou o meu fique melhor do que, a fulana, do, que o da fulana Mas da onde foi a fonte da inspiração é a mesma, é o mesmo, a mesma foto, o mesmo site, o mesmo, a mesma peça, ok? Então, por isso que muitos vem, ah, mas o teu molde é tão parecido com o do fulano? Não, não é parecido, o meu molde é diferente do da fulano, tá? Só que a inspiração que a fulano usou foi a mesma inspiração que eu usei A mesma inspiração que meus clientes vieram e me trouxeram para fazer Se o cliente vem e me traz... Uma, um modelo cheiro Eu quero que tu desenvolva esse modelo aqui pra mim Você consegue, consigo vou lá e desenvolvo Mas a, a minha assinatura no molde Tá ali, não é igual A assinatura do molde da fulana Com certeza o molde da fulana vai ter peculiaridades Que só ela sabe, só ela tem E peculiaridades do meu molde Que só eu sei, só eu tenho Ok? Então esse negócio de cópia, cópia, cópia Não existe, tá? Ninguém copia de ninguém Até porque a gente não consegue... Patentear a moda Nenhuma peça da moda é patenteada O que é patenteado é o risco O que é patenteado é o desenho artístico Os meus desenhos artísticos são todos patenteados Ok? Por isso meus moldes todos tem o seu nome Porque é esse nome aqui É esse risco, esse desenho, essa forma de desenhar Que é patenteado Ok, gente? Recado dado, né? Vamos lá agora Costas, uma vez dobrada, tá? Esse aqui é o buraquinho que a gente vai deixar pra gente fazer um, uma saída pro nosso... Pra, pra guia, tá? Para colocar a guia, ok? Costa uma vez. Essa aqui é a fita que vai no capuz. Duas vezes, tá? Essa aqui é a saia, tá? A cliente pediu exatamente como estava no... no na foto. Eu... Particularmente, gosto que a saia fique arredondada aqui, ok? Pra ficar melhor pro cachorrinho andar, fica melhor, na minha opinião. Mas ela pediu exatamente igualzinho, então, a gente fez quadrado, tá bom? Se você quiser arredondar, beleza. Então, a saia uma vez dobrada, tá? O capuz duas vezes, tá? Frente duas vezes, manga duas vezes, Tá? Esse aqui é o filete que vai na, no laço, tá? Uma vez. Esse aqui é o filete que vai na frente, eu quis fazer de, da, da cor da sainha pra dar um diferencial, tá? Duas vezes. Esse aqui, na verdade, no desenho original não tem, né? No, na foto que ela mandou, não consegui ver se tinha ou não tinha, mas eu achei legal cortar pra gente ver como vai ficar, ok? E a ribana, então, duas vezes dobrada. Por quê? Porque a gente vai passar no capuz, nas mangas, tá? E na frente. Na manga, como eu disse, eu vou passar ribana, né? Só que eu achei mais legalzinho colocar isso aqui, ó. Vai ficar mais bonitinho, ok? Então, esse filete aqui não tem um molde, tá? Mas você vai cortar... Uma vez, você vai cortar um filete, assim, de quatro por dez aqui, pra você passar aqui na aberturinha, onde vai sair a tua guia, tá bom? Nas costas, ok? Então, é esses os moldes que a gente vai usar. Vamos lá fazer o nosso vestido com capuz de lacinha, então. Bora lá. Vamos preparar as nossas costas primeiro. Tecido que eu usei, eu usei moletom, tá? No rosa, tá? Moletom no rosa. E esse aqui de unicórnio, esse aqui é uma malha, é uma malhinha, é uma malha, ok? Ó, malha e moletom. Você pode estar tá usando outros tecidos, tá? Como ele é de botão, você pode estar tá colocando tecido de... tecido plano mesmo, tricoline, tá bom? Você pode fazer com tricoline, é tecido, como ele tem... Botão, caso você não vá fazer com botão, aí você coloca, você faz com tecido que dê elasticidade, né, gente? Tá bom? Então, vamos lá, ó. Você vai dobrar aqui esse fletezinho pra dentro, duas vezes, assim, tá? E depois, uma vez aqui, pra você tá colocando aqui, ó, tá? Ó, ok? Feito isso aqui, você vai juntar aqui, gente, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Passou aqui o filete, você vai juntar aqui, ó. Daí vai ficar esse aqui para sair a guia, ok? Ó. Ficou assim. Agora vamos pegar a frente e o filete da frente. O filete da frente, a gente vai passar uma limpeza aqui no overlock, tá? Passada a limpeza no overlock, a gente vai passar, pegar o filete da frente e pregar aqui na frente, ó. ó. Filete da frente, aqui na frente. Vamos passar no overlock também para adiantar nosso trabalho. Tá aqui, ó. Se você não tem overlock, gente, você faz na reta, tá, gente? Eu passei aqui no overlock para adiantar o nosso trabalho, mas você pode estar tá fazendo na reta, tá? Sem problema. Ficou assim, ok? Vamos pegar as nossas costas. Aqui as costas e vamos pregar a frente. Vamos pregar aqui os ombros. Direito com direito, avesso com avesso. Sempre, tá, gente? Os pregados vamos reservar aqui e vamos trabalhar com as mangas agora. Gente, aqui a gente vai usar aquele filete que eu cortei do mesmo tamanho do punho. Aqui vai punho, mas a gente vai estar tá usando esse filete aqui, tá? Porque vai ficar mais bonitinho, vai ficar mais charmoso. Mas você pode estar tá usando a ribana, o... O molde da ribana dá também para a manga, tá? Mas eu vou usar o filete aqui, esse filete aqui, porque vai ficar melhor. A ribana, ó, esse tanto de ribana dá pra manga, pro capuz, para tudo que precisa de manga dá e sobra, tá? Tudo que precisa de ribana, aliás, dá e sobra. Mas a gente vai estar tá usando o filete, ok? acho que vai ficar mais lindinho do que colocar o rosa, tá? Acho que vai ficar mais bonitinho, tá? Olha só. Mas você pode estar tá colocando a ribana da cor do tecido, tá? Como mostra a foto. A gente vai na overlock Vai passar um overlock aqui Aqui e nos ombros da peça, tá? Pra gente pregar a manga, ok? Aqui Lembrando que a nossa manga tem frente e costa Como todas as mangas, né? Só a do A do pijama de bichinho que não tem Pouca coisa de diferença Mas tem, tá gente, ó então, você vai dobrar as duas mangas aqui e vai ver qual que é mais baixa aqui é a frente, tá? A parte mais baixa é a frente. Então, essa parte aqui é da frente. Vai pregar as mangas. Então tá aqui, reserva, tá? Vamos pegar o nosso capuz. Vamos pegar o nosso capuz. OK? Vamos preparar o nosso capuz para a peça. Segredo algum, nosso capuz vai uma costura aqui, né? Como todos os outros. Reserva o capuz para depois passar no overlock. Vamos pegar agora a nossa fita. vamos passar a costura ao redor, juntando toda ela. Vamos cortar o excesso, os biquinhos. Separar aqui uma peça da outra e dar um pique aqui para virar. tamanho 4 tá gente virou você vai colocar um pouco de manta acrílica aqui dentro para nosso lástico ficar bem cheinho bem bonitinho pouco tá gente não precisa pôr muito não só para dar um volume No nosso filete do laço, tá? E vamos finalizar esse laço. Dobra uma vez pra... de um lado, outra vez do outro lado. E vamos finalizar o laço. Deixa você ver. nosso laço. Está pronto, Prontinho. Ok? Reserva também. Agora, vamos pegar a nossa saia, Gente, eu esqueci de falar pra vocês, mas a gente vai estar usando essa grega aqui também, tá? Ó, pra colocar na saia. a gente vai estar usando botõezinhos Rita, tá? Então, reserva aí junto com os materiais. Agora, vamos pegar a saia. E, como eu disse pra vocês, eu não gosto muito de fazer essas saias quadradas, eu não gosto, eu gosto de fazer saias redondas Mas como a cliente pediu, né? A gente vai fazer conforme o gosto da cliente A gente vai pegar aqui A gente vai pregar aqui, ó Depois a gente vai no overlock junto e depois a gente tá bom? Chegou aqui, você vira E deixa sobrar aqui, tá? É sobrar aqui Sobrar aqui pra esse lado, tá? Que depois a gente esse ponto, ela fica certinha aqui, aqui você vira agulha sempre pra baixo tá? você vira e deixa sobrar aqui ok? então a nossa saia ficou assim agora a gente vai no overlock a gente vai passar o overlock aqui pra depois a gente vir e esse pontal, ok? vamos lá. Aqui, então, as mangas já estão passadas ao overlock, né? Aqui nessa peça. O capuz também já tá overlocado. E a bainha da saia também. Agora, a gente vai despontar a saia. Vai virar essa costura para dentro aqui. E rebater a costura. A saia ficou assim Agora a gente vai Franzir essa saia Ok? Reserva ali pra depois a gente franzir Vou Colocar o ar A fitão de mais ou menos a gente quer Vai fazer um pique aqui Os dois lados do capuz E vamos pegar o filete esse filete aqui tem, deixa eu ver cadê o molde dele, filete do laço do capuz, tá o nome, tá? Fez essa costura no meio do laço, você vai pegar o meio da costura aqui. Se você quiser passar, você quer ter melhor, tá? Eu fiquei retinha aqui. corta o excesso vai ficar assim depois com o capuz ele vai ficar assim pegar então Ó, tá. Agora, vamos pegar o nosso laço aqui. Aqui. Passar uma costura aqui e um aqui, tá? Agora, vamos pegar a nossa ribana e vamos passar aqui no capuz. capuz ficou assim agora a gente vai na overlock depois a gente vai na overlock e vai dar uma limpeza aqui tá por hora reserva aqui tu poderia estar tá passando a ribana eu não vou passar a ribana tá gente eu vou tá passando um filete da mesa do mesmo tecido ali tá filetezinho do mesmo tecido, da mesma malinha ali, eu acho que vai ficar mais chiquezinha, tá bom? Ó, dobra uma vez pra dentro, dobra outra vez, aí fica a seu critério, se você quiser passar a ribana, você passa a ribana, se não, ó, dobra o filete pra dentro aqui, tá? Pra dar acabamento, ok? Dobre uma vez, dobra duas vezes e junta a peça aqui, ó, tá? Como é malha, ela tem um pouco de elasticidade, então você pode puxar um pouco que ela vai dar uma franzidinha, que é o que você precisa ali, Tá? E vira depois você faz um três ponto aqui, depois quando for dar a casa, a acabamento, você faz um press ponto aqui já dá pra ver que vai dar um acabamento show de bola, tá vendo? Vamos fazer do outro lado também. da malha vira uma vez para dentro outra vez para dentro e dobra no meio para embutir a peça aqui. Então, a gente vai até na overlock E vai dar acabamento aqui no capuz E franzir a nossa saia Pra gente terminar a nossa peça, ok? Então, tá aqui a saia franzida E tá aqui nosso capuz Passado no overlock Agora, vamos rebater A costura aqui do capuz Joga a costura pra dentro aqui E passa uma reta Em todo Toda essa costura a nossa saia e a nossa peça vamos achar o meio dessa saia achar o meio das costas e o meio da nossa saia aqui é o meio da nossa saia o meio das costas e o meio da nossa saia não podemos cortar a nossa saia senão vai ser o franzido então o que, que a gente faz? A gente coloca um alfinete aqui no meio pra gente saber que aqui é o dito meio da saia. E a gente vai colocar. O alfinete tá aqui, meio é aqui. E a gente vai pregar a saia aqui nas costas, ok? Deixando um pedacinho, deixando meio centímetro aqui pra depois a gente poder costurar a frente sem começar. Eu gosto de finalizar na overlock aqui, tá? Se você não tem overlock, zigue-zague, tá bom? Aqui, finalizado na overlock, ficou assim. Agora sim, a gente vai juntar, fechar a manga e os lados, tá? Aqui, ó. Manga com manga, aqui, ó. Costura com costura, tá? E a gente vai tá fechando a manga e aqui o lado, que vai vir até aqui, ó, tá? Olha só. Aqui, até aqui, tá bom? Vamos então. Mesma coisa com esse outro lado aqui, ó. Costura com costura até aqui, ok? Vocês lembrem que aqui, quando vocês forem pregar aqui o lado, esse filete aqui, ele é virado para cima, tá? Pra depois a gente dar acabamento. Depois a gente dar acabamento, esse filete aqui, ó, ele é assim, ó, tá? Tem que ser virado aqui pra cima, você tem que encostar ele aqui e virar para cima. Olha só. Já tá bonitinho, né, gente? Agora, vamos colocar o capuz. Capuz, o meio, a gente sabe que é aqui. O meio do capuz é aqui, o meio das costas é aqui. Então, não tem segredo. Você vai pegar esse meio aqui, aqui, e vamos pregar aqui, ó. Chegou aqui, você... Abraça pra dentro, tá? Já coloca um alfinete aqui. Chegou aqui, abraça pra dentro. Já coloca um alfinete também. Aqui é o meio. Aqui é o meio. Coloco um alfinete também. E agora é só ir ajeitando e pregando. Amiguinhas. Tira os alfinete Então, o nosso vestido tá quase pronto. Falta dar os acabamentos finais, né? Que se você quiser, você pode dar uns pontinhos, né? Vamos dar uns pontinhos aqui pra esse laço ficar certinho aqui. Então, aqui, ó. Dei os pontinhos aqui pra segurar bem o laço. Aqui já fiz tudo, agora a gente vai no overlock, vai passar o overlock aqui, né? Overlocar aqui no capuz e overlocar aqui no lado. Olha só como ficou aqui. Agora, vamos pré-espontar. aqui, aqui e o capuz. Aqui o pescoço aqui do capuz. Vamos passar um pressponto em tudo. Ok? Então, aqui tá pré-espontado. Agora, nós vamos pregar o botão aqui. E a nossa peça já vai ficar pronta, ok? Então, tá aqui o nosso vestido de capuz com lacinho. Tá aqui, gente, ó. Silvia, espero que esteja o teu agrado, do agrado da tua sogra, espero que seja o que você estava esperando de nós, né? Tá aqui, ó, pra tirar a guia, sainha, botãozinho. Se você for fazer sem botãozinho, é só você não pôr botão e aqui você fechar. O tanto desse botão aqui, você fecha aqui, tá? Aí, vai ficar assim, tá bom? Só isso. E, mas, se for fazer com botãozinho, é esse o passo a passo... É assim, ok? Aqui eu usei moletom e malha. Você pode estar tá usando tricolina e ou outros tecidos. Aqui eu usei moletom e malha. Então, é isso, gente. O molde de hoje foi esse. Assim que chegar a 1.750 aqui no canal, vou estar tá disponibilizando esse molde lá no grupo Animania Pet. Grupo público Animania Pet, tá? É público, porém, só entra quem a gente a, aceita lá, tá? É público porque a gente tem um grupo que é pago. Então... Assim que chegar 1750, a gente vai estar disponibilizando esse molde lá, tá bom? Então, beijinhos para vocês que torcem por mim. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.